Nós paramos aqui na estrada Antes de chegar no nosso destino Eu já entrei ali Com o Cícero Já pedimos um pastel E já peguei também Um potinho de curau E nós vamos comer E aqui gente é um lugar Muito lindo amei Amei Mostrar para vocês aqui a senhora tá ali, ela tá rindo ali. Ó. Olha que coisa linda! Que é isso, gente! Olha as mesinhas aqui. O Cícero tá ali. ó. Gostei da construção, bem, bem da roça. Olha. Depois eu vou lá dentro. Vou mostrar o banheiro para vocês primeiro. Vou mostrar o banheiro. Olha aqui, ó. ó. Banheiro mulher, banheiro homem. Olha aqui a cortininha. Que graça. Até parece o macramê que eu faço. Olha. Gente, olha esse espelho. Olha aí lá. Olha aqui, ó. Que graça olha o lavatório a parede gente amo esse tipo de coisa que tá a porta do banheiro olha aí o lá de novo bem rústico olha tem uma florzinha aqui feito acho que é de alguma árvore de alguma coisa de madeira acho que é de madeira também muito lindo, muito lindo mesmo, amei. Até o, o potinho de, digo, o balainho de pôr papel, lindo. E aqui o banheiro dos homens não tem espelho, mas tem uma visão maravilhosa pra fora. Uma janela, eu não vou entrar aqui dentro porque é chato. Não tem ninguém aqui, mas eu não vou entrar. Tem até uma, uma luminária ali, ó. Feita de bambu. Taquara, não sei. Aqui tem um arranjo de suculentas. Muito lindo. Olha que lugar. Olha lá atrás. Olha. Os morros. Que deve ser fazenda. Café que tem atrás. Aqui, ó, na beira da rodovia, lá no fundo tá a cidade não sei que cidade que é aquela é não lembro agora e é lindo gente, lindo olha as gamelas com colachões então, Um papel mel feito na tábua e olha as guloseimas que vende aqui, gente. Tanta coisa gostosa que vende aqui. Ali está a senhora que nos atendeu com o Cícero. Tá bom, olha, o cara, estamos com a Erika. E olha ó, ó que beleza aqui, ó, já um. Esse aqui, que, que é? Pastel de carne com queijo. Esse é pastel de carne com queijo. Esse é pastel de carne. de carne. Um curau. Tá quentinho, pessoal. Quentinho, Nossa, feito tô agora. morrendo de vontade. E a né, Madalena tá mesmo? aqui, ó, babando. <risos> e está é registrando porque vocês gostam e a gente ama também. Tá dando certo. Olha que lugar lindo. Você já mostrou a cachaçaria lá, não é? tem tem na cachaça ali? lá, Magalhães. Tem tanta guloseima. Ah, e tem aqui, né? um aqui, aqui para quem gosta. É um lugar assim, só que são várias lojinhas, sabe? Ó, eu gosto daquilo ali, ó. Gente, ó. Tem de máquina ter, de costura. Isso eu pãozinho, gosto. Olha, tá filmando que nós já na estrada. É. Eu tenho roça de cachaça, eu tenho aqui. Tudo oh, bem, vai vender alguma coisa? Pede ali alguma coisa? Você pediu o pão. Mas é alguma coisa, eu não entendo. Eu falei alguma coisa para falar se tem alguma coisa? <risos> não tem alguma coisa não, mas tem aqui um refrigerante. O que você quer aí? Aqui o registro. É contadinho, tá É gosto agora mesmo. Você combinando isso aí e a foca, mas estou guardando a foca de lá. Tem algumas fotos antigas. Ah, melhor, é né? Olha o café, exposto aqui o café. O que você tem ali, não? Foco de 3 Não, porque ela não está podendo tomar muito. A minha negra está passando aqui o vejinho chato. Tudo que é de leite. Tudo que é de leite você. Tem aqui esse fogão lindo, não está sendo usado, está sendo. É no lugar de expor a mercadoria, mas com certeza ele já fez Deixa eu ver, acho que não. Vou começar a comer. Quem? Olha ali um, um cartaz. Quem sabe que planta não tem minha colheita? Gostei. Pode começar a comer, se já vou aí. ela tem pimenta aqui, gente, para quem gosta. Molho, doces. Aqui tem é, sorvetes goiabada, vários tipos de geleia, mel, uhum. vai ver o banheiro Cícero, que lindo, Ó, muita coisa gostosa, muita coisa bonita. Vindo pra cá, pra Minas Gerais, pra é, Muzambinho, eu vou pedir pro Cícero falar que altura mais ou menos que tá isso aqui. Pra, pra vocês, quando estiverem viajando, pararem aqui nesse lugar. Tá certo? Olha a janela. Amo esse tipo de janela. Meu sonho é ter uma casa assim. Com esse tipo de janela. O chão. O chão é feito de cimento queimado. Tem umas, umas cerâmicas no meio, ó para dar um, um charme. Fica muito lindo. Tô esperando o Cícero sair do banheiro. Pra ele falar para vocês onde que é aqui. Tá então, bem, dá pra mim, Cícero, a gente tá onde aqui? Vem cá, vem cá, vem cá. Pessoal, olha só. Olha só. Que lugar Eu agradabilíssimo! Ó, olha a ideia! Uhum. Olha a ideia! Uma bacia, fizeram um furo, ó! E essas pedras aqui, ó, tá Ai, vendo? Eu já vou copiar essa ideia. É. Nós estamos então entre Muzambinho e a cidade, uma, uma vila chamada São Bartolomeu. Onde nós vamos estar aqui, daqui algum. Alguns minutos, né? Não tá tão longe. Uma São Bartolomeu. A cidade mais próxima de São Bartolomeu ela se chama Cabo Verde. Uhum. Então nós estamos indo pra lá. Explorou bem? Bem? Banheiro uhum. de mulher e de homem. Banheiro de homem. Já explorei. Já, Beleza, né? Né? Vamos lá comer então? Bora, Bora lá comer. Já.